Antes do amanhecer. Apesar do fracasso da Operação Market Garden, as tropas continuam seu impulso até o Reno. Enquanto isso ocorre, nem toda a França foi totalmente liberada. Em Rivauvilliers, uma pequena cidade ao norte de Colmar, o chefe da resistência francesa, Claude Gilbert, foi feito prisioneiro, junto com vários de seus colaboradores, e será executado amanhã ao amanhecer. Sua missão será libertar os prisioneiros e levá-los sãos e salvos até as linhas aliadas. Suas ordens são simples, oficial. Liberte Gilberto e seus homens. E leve-os até o caminhão aliado que lhes estará esperando. Observe que há uma ponte móvel perto da entrada principal do campo. Pode acioná-lo através do interruptor que está do outro lado. Isso é tudo, oficial. Muito obrigado. Hello! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando os Jogos! Antes de começar, vamos dar uma olhada geral no cenário. No vídeo de hoje vamos continuar com Comandos Atrás das linhas inimigas, hoje, na missão 17, esse é o 18o vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, já sabe, é só conferir a playlist correspondente. Muito bem comandos, o plano é o seguinte, o Marine deverá se entregar, enquanto isso o espião deverá invadir o acampamento e levar os prisioneiros até esse ponto, em seguida colocar o barril perto do bunker, dar um jeito de distrair as tropas. Abrir caminho até o caminhão, se livrando dos inimigos que estejam pelo caminho. Destruir o bunker. E seguir os prisioneiros até a rota de fuga. Entendido? Senhor, estou pronto. Em frente. Acredito que você que está nos assistindo já entendeu. Que devemos estudar os padrões dos inimigos para assim traçarmos um plano. Agora o Marine será levado junto aos prisioneiros. I understand. I'm ready. I agree. Whatever you say, officer. E a gente aproveita a distração da tropa para poder agir. Sem perigo. Porque se a gente fica em pé nessa área superior, podemos ser vistos pela tropa. I'm ready. Fine. Whatever you say, officer. That's easy. Okay. Come on. Just leave it to me. I'm ready. I see. I agree. Fine. Whatever you say, officer. I agree. I understand. I'm ready. Fine. Agora o Marine se juntou aos prisioneiros. Muito bem, agora é a hora do espião agir. I agree. Bem, aqui me parece que o melhor de atacar são esses aqui de trás. Aqui nesse guindaste, era para ter uma caixa suspensa, que por algum motivo foi removida. E tiveram muitas mecânicas abandonadas. Muitas vezes em comandos, a solução, ou melhor dizendo, uma das soluções pode ser, e muitas vezes a mais fácil, é resolver de trás para frente. Quando o Marine é preso nessa fase, rola um bug que ele não consegue mais entrar na água. Então, se você quiser ir por água, recomendo simplesmente cruzar a ponte. Opa, esqueci de fechar o portão. Combinar as habilidades dos comandos facilita um bocado. Eu entendo que tem gente que prefere passar a missão com um único comando. Porém, isso dificulta completamente. E muitas vezes a gente fica tentado a eliminar um inimigo muito bem vigiado. E aí perde um tempão. Veja se não tem algum outro soldado mais fácil de, de você se encarregar. Whatever you say, officer. Einflatter! Eu acordo. Whatever you say, officer. Fine. Whatever you say, officer. Beleza. Já limpamos a área. Fine. I acordo. Eu understand. Fine. I understand. Agora libertar os prisioneiros. Eu see. O que você diz, That Isso é impossível, Não! Eu esqueci I da patrulha lá I fora. See. Eles podem ver através do portão. Fine. That is Isso é impossível, oficador. Ok. We'll try. Beleza, agora deu certo. Vamos lá. Senhor. Vamos, senhor. Sim, senhor. Vamos, meus amigos. Estou pronto. Fine, I Fine, I understand. Whatever you say, officer. Fine. Agora distraia essa patrulha. E antes I'm de cruzar, ready. vamos tentar nos livrar uh -huh. desses soldados Considera aqui. Don e para isso yes, eu vou precisar do Barini. Sir. Coming, sir. Right out, sir. Como podem ver, tem outra patrulha aqui em cima que está sobre a ponte. Coming right over, sir. Immediately, sir. Mhm. Uh -huh. Coming over. Precisaremos ser rápidos. Just leave it to me. Yes, sir. Halt. Hey! Understood, sir. Right out, sir. Yes, sir. Immediately, sir. Uh -huh. I'm coming. That's easy. Vamos lá, sai daí. Carry right over. Recolhe os corpos. Sir. Okay. Coming. Coming over. Yes, sir. Mhm. Uh -huh. I'm coming. Just leave it to me. Come on. I'm coming. Ok. Consider it done. Come on over. I'm coming. Opa. Come on. Cuidado. Come on over. Podemos ser visto tanto da parte de cima, quanto da parte de baixo. Just leave it to me. Consider it done. Yes, sir. That's easy. Hello. Agora eu vou precisar do Boi na Verde. Uhum. Okay. Uma coisa que realmente dificulta essa missão, e creio que essa opinião não é só minha, okay. acredito que essa seja uma opinião unânime em comandos, os prisioneiros não Come. abaixam. E nesse jogo a única forma de você não ser visto por todos os inimigos Sim, é andar abaixado. baixado. Eu entendo Hello. que a engine era limitada Hello. e que deve ter sido um parto programar esse friends. jogo, mas Hello. essa falha foi realmente de matar. This way, boys. Consider it done. This way, boys. Let's go, my friends. Viva la Revolucion! Ih, não, peraí, sério, isso é outra história. This way, boys. Ok. We'll try. Uhum. -huh. Ok. Você colocar esse barril lá perto do bunker. Yes, sir. Yes, sir. Uhum. Uhum. Understood, sir. Coming over. I'm coming. Coming. I'm coming. <laughs> <laughs> <laughs> mm-hmm. Okay. Coming. Yes, sir. Mm-hmm. Entendido, senhor? Come on over! <laughs> ok! Come on over! Ah, mas que droga! Come on over! Cheesy. I'm coming. My God to me. Agora sim, agora sim. Oh, I'm coming. Uf. <laughs> que sacrifício só. Okay. Come on over. Beleza. Vamos em frente. Just leave it to me, I'm coming. Agora precisamos cruzar a ponte. Para isso, uh -huh. precisaremos dar um jeito na patrulha. Yes, isso. Sir. Yes, sir. Right sir. Understood, sir. Coming right over. Sir. Uh, do... muito pouco eu não fui visto. Imediatamente. a ponte sir. sem olhar. Eu isso. I agree. Whatever you say, officer. I agree. I agree. Fine. Yes, Yes, Jogada do ano. Understood, sir. Immediately, Vamos. sir. Right now, sir. Immediate, hey! sir. Coming, sir. Coming. Understood, sir. That's easy. <laughs> I'm coming. Okay. Coming over. I'm coming. Consider it done. Hey! Eles vão Come dar a volta, over. Okay. Isso, yes, sir. isso, yes, isso, sir. isso, right sir. Agora a gente fecha aqui isso, isso, Whatever you say, officer. Pronto, eles estão presos. <risos> Fine. I agree. Whatever you Brother. say, officer. O problema da patrulha é resolvido. Let's go, my friends. Opa, cuidado. I understand. This way, boys. What kind of rescue is this anyway? Fine. Fine. Whatever you say, officer. Alô! Alô! Ai, ai, mas eu são muito burro. Mm -hmm. Okay. That's easy. Common, I'm ready. I agree. Opa, peraí, esqueci Hello. de esconder o cadáver e o prisioneiro. Yes, Hello. Let's go, my friends. Just leave it to me. Just leave Pronto. it to Agora me. Agora sim. É que se algum inimigo avistar um cadáver. Ou algum dos prisioneiros. Halt! Esse truque não funciona. Halt! Yes, sir. Whatever you say, officer. I agree. Fine. That's easy. Coming, sir. Okay. Yes, sir. Halt! Mm-hmm. Halt! I'm coming. Yes, sir. Immediately, halt! sir. Right out, sir. I'm ready. Fine. I agree. Fine. I understand. Whatever you say, officer. Fine. I agree. Whatever you say, officer. Morticul. Ah, que maravilha. Ah, isso é que é trabalho, em equipe. Fine. Beleza understand. understood, sir. mhm. Uh -huh. okay. yes, sir. right out, sir. agora destruiu o bunker. yes, sir. i'm ready. whatever you say, officer. fellows, just leave it to me. yes, sir. Understood, sir. Coming right over, sir. Coming, coming over. Estou pronto. Eu vi. Agora com o bug destruído. Falta só nos livrar do metralheiro, né? Do artilheiro, né? Metralheiro Immediately, sir. Beleza. Esconde o cadáver e cruzou da ponte. I'm coming. I'm ready. I agree. Vasculhando os arquivos de comandos, descobriu um novo barco que provavelmente é a versão anterior do bote. Provavelmente deveria caber todos os prisioneiros a bordo dele. I'm ready. Whatever you say, officer. Muito bem. Agora só falta um. O caminhão já está ali. Coming right over. Sir. Fine. I agree. Oh, we would like to, but. Whatever whatever you say, officer. E vamos embora! I'm Sim, lady. senhor! Sim, senhor! Consider it, done!